Você já deve ter ouvido falar em Mercado Envios em Full, Fulfillment do Mercado Livre. Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar se vale a pena ou não vale a pena e principalmente todas as particularidades do porquê. Faz a diferença para o seu negócio. E a última dica que eu vou trazer, ela é, com certeza, a melhor você vai gostar de ouvir também. Então, eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace. E agora sim, então solta o vídeo e vamos embora. O fulfillment, né, o full, carinhosamente chamado por todo mundo, ele é sim o futuro das vendas no Mercado Livre. Por que, que ele é o futuro das vendas no Mercado Livre? Porque o comprador está querendo receber cada vez mais rápido. Ele quer receber o produto numa velocidade muito grande. E também os nossos negócios, hoje, para suportarem ou para você crescer cada vez em volume. Sem aumentar o seu custo fixo, também é super interessante ter um parceiro logístico né, fazendo o envio das suas vendas. E é isso que o Mercado Livre faz. O Mercado Livre tem vários CDs, que são centros de distribuição, onde ele armazena os seus produtos e ele exterre os seus produtos quando a venda acontece. Quando a gente olha para a Fulfillment do Mercado Livre, hoje, nesse momento atual, ele está localizado em São Paulo, está localizado em Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, levando as vendas para o Nordeste, cada vez mais também utilizando o Lauro de Freitas lá na Bahia. Quando a gente passa a estar no Fulfillment, ele diminui a nossa responsabilidade. Não em vender algo bom e não em enviar produtos super frágeis de uma forma já segura, também para armazenar. Só que você passa a ter obrigação como um vendedor, né, como um lojista dentro do Mercado Livre, em apenas preparar os seus produtos e colocar lá no CD do Mercado Livre. Então, bora falar mais sobre isso. Então, pensa aqui comigo, se o teu problema hoje é aumentar a tua expedição, né, conseguir expedir mais rápido, porque às vezes você já tem, tá num nível limitado, o fulfillment é uma saída também do seu negócio. Se você é sozinho, muito pequeno, tem um time muito enxuto também, se você tem dificuldade em expedir é uma saída para o seu negócio. Então isso daí é o que muda. O Mercado Livre hoje possibilitou com que você alterasse vários pontos para vender cada vez mais. Outra coisa que muda é que o Mercado Livre assume as reclamações e as mensagens do seu pedido até a entrega desses produtos. Então, sim, ele fica responsável por essa parte até o seu produto ser entregue. Você diminui o pós-venda inicial dentro do seu negócio. E agora, como que eu envio os meus produtos para o Vufundi? Os envios são feitos de três formas, para você mandar, você logística, colocar os seus produtos lá dentro do Mercado Livre. O primeiro deles é coleta grátis. Não atinge o Brasil inteiro e eu não vou me arriscar que falar todas as regiões que atingem, porque a gente tem várias regiões hoje, não só São Paulo, que são atingidos por coleta grátis. Então vai ter lá a coleta grátis, você vai agendar uma data o Mercado Livre vai passar e vai coletar os produtos da tua empresa e vai levar os produtos pro CD. Teu trabalho separar e embalar. A segunda forma de enviar é você levar os seus produtos. Então sim, você pode pegar o teu carro, a tua moto, a tua monareta, o que você quiser, e ir a pé com uma sacola nas costas, você pode levar os seus produtos, você agenda uma data e você mesmo vai levar. Isso é muito comum para quem está perto também ali dos CDs, né? Que aí consegue data mais rápido, vai lá e leva os produtos dentro do agendamento. E você também pode escolher um transportador da sua escolha, contratar qualquer transportador para poder levar o seu produto até o CD. Então são três formas para a gente poder enviar, todas elas são agendadas, tá? Como que a gente emite nota fiscal? Tanto para enviar os produtos quanto quando as vendas acontecem. Você já vai ter que utilizar o certificado A1 porque as vendas online, tá gente, não utiliza o certificado A3 Porque o certificado A1, ele fica na nuvem, ele fica armazenado no servidor e ele faz com que o teu sistema possa emitir nota fiscal eletrônica E consequentemente você tem a emissão imediata de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do seu sistema estiver Como que é a nota fiscal emitida? Quando você cadastrar os seus produtos, você vai inserir dados fiscais o produto que você quer enviar para o FU. E esses dados fiscais eles vão utilizar para gerar a nota de remessa, que é a nota de saída do teu CD e a chegada até o CD do Mercado Livre. E em 30 segundos, quando uma venda acontecer, a sua nota fiscal já vai estar faturada automaticamente. Com isso, a gente tem visto entregas que é onde a pessoa compra no sábado e recebe já no domingo. Um dia que você nem teria expedição, um dia que você nem faturaria a nota. E sim o Mercado Livre acelerando e entregando. Quais os custos para você vender dentro do Fufunit do Mercado Livre? Continua Sendo os mesmos custos de vender diretamente da sua empresa nesse atual momento. Ah, dia o Mercado Livre vai cobrar? Eu tenho certeza. Jesus, aproveita e ganha dinheiro. Aproveita para ganhar dinheiro. Quem fica sofrendo por antecedência por filme de estar grátis há mais de três anos já no Mercado Livre. Então aproveite, eles estão expandindo cada vez mais e usando isso como os grandes diferenciais da companhia. Então você não paga nenhuma comissão a mais. Você paga sim em dois cenários. O primeiro cenário é se você errar a mão no estoque. Se você mandar um produto e ele ficar parado, Parado por mais de 60 dias sem acabar aquele estoque. Então, Ale, mandei 10 canetas. Essas 10 canetas venderam em 60 dias. Eu já repus várias vezes depois, não tem problema, tá? É a partir daquele envio que conta 60 dias. Mandei um outro envio, aqueles produtos a partir daquele envio. Ale, mandei, ficou parado. Você tem 60 dias para ou ir retirar ou você pode promocionar esse produto para ele acabar. Ale, é comum ficar parado por 60 dias. Na grande maioria das vezes é quando as pessoas não estudam e simplesmente contam com a sorte. E aí montam envios de qualquer forma. Ah, não, ali tem 50, eu vou mandar 50. Ah, tem 100 liberado, eu vou mandar 100. Mas você tem essa demanda de venda? Então hoje, por exemplo, eu nunca paguei os de armazenagem extra, além dos 60 dias. É super plausível, é super possível que você não caia nesse custo de armazenagem. Outro custo que foi implementado pelo Mercado Livre, e mais uma vez, né? Por que o Mercado Livre coloca esses custos? Sim, porque muitos vendedores não sabem fazer os envios corretamente, e esse outro custo agora veio porque o Mercado Livre estava tendo muito no-show. O que é no-show? Vendedores agendam a coleta grátis, marcam que vão mandar com seus próprios carros, com suas próprias coletas, mil unidades por um filme, cem unidades por um filme, e quando chega a data eles não enviam. Então o Mercado Livre colocou uma taxa agora para quem não cumprir os agendamentos. Se você cancelar o seu agendamento até 72 horas antes, você não tem custo algum, tá bom? Agora, se você deixar o seu agendamento, ou você não enviar a quantidade total de produtos ou não enviar os produtos, você vai pagar R$3,00 por unidade não enviada ou enviada a mais, que também era é uma prática de muitos vendedores, enviada a mais desde que supere 20%. Então a lei agendei 100 unidades, mandei 110, não vai pagar. A lei agendei 100 unidades, mandei 91 unidades ali, 90 unidades, não vai pagar. Seria até 80, né? 20% seria até 119, 120 já contaria 20% ali, né? então daria 120 certinho. Ou você pode mandar até 80 unidades, você não paga nada. A lei agendei 100 unidades e mandei 30 unidades. Você vai pagar sobre 50 unidades, sim, os 3 reais que ele está cobrando. A lei agendei 100 unidades e mandei 180 unidades, você vai pagar, sim, sobre 60 unidades, 3 reais por cada unidade enviada a mais. Então são dois custos que são totalmente controláveis pelo vendedor. Então não tem surpresa desde que você faça a gestão correta de todos esses dois fatores que eu falei. Então, sem custo, já é. Fulfillment na relevância. O Fulfillment hoje, ele é mais relevante do que ter uma loja oficial, na minha opinião. Por quê? Porque a gente tem várias lojas oficiais que não estão no serviço logístico do mercado livre, não estão no Fulfillment e consequentemente você consegue ter uma oferta mais relevante. O Fulfillment te dá o selo de chega amanhã, em algum Alguns lugares já tá dando o selo de Chega Hoje. A gente tem uma entrega para mais de 3 mil municípios. De um dia para o outro, a entrega sendo feita de forma muito agressiva. Então, o fulfillment hoje é o principal fator de relevância para você vender mais e mais e mais no mercado livre. Não quer dizer que sem o fulfillment você não vai vender, tá bom? Mas para você escalar, para você jogar o jogo dos grandes, para você poder trazer escala para o seu negócio, sim, você vai ter que estar no fulfillment. Você vai fazer isso e você vai entrar. A tendência e a meta do Mercado Livre qual é? Ter centro de distribuição pelo Brasil inteiro para conseguir proporcionar o chega amanhã a entrega em no máximo dois dias ali para o Brasil inteiro. Então o Mercado Livre está fazendo isso Começou o um movimento, né? Como é que eu levo frete grátis para a região Nordeste? Através do Fulfillment de laudo de freitas na Bahia. Várias ofertas que estão lá estão tendo frete grátis para a região Nordeste, que é algo impossível de se fazer estando no Sudeste. Então o Fulfillment é uma tendência e quem ignorar isso vai vender cada vez menos, na escala do seu negócio. Se você quer ver se o Fulfillment impacta muito o teu segmento, impacta muito o tipo de produtos que você vende, faça uma busca no Mercado Livre e filtre pelo Full. Filtre pelo Chega Amanhã. Você vai entender quais os seus concorrentes ou quantas das ofertas dos seus concorrentes estão no Full -field. E se você entender que tem pouco, é uma grande oportunidade. Vai lá e faz. E se você ver que tem muito, é uma grande necessidade. para escalar muito, muito, muito, você vai precisar estar no Full Field. Ali, meu produto é proibido de estar no Full -field. Alguns produtos não podem estar no Full -field. Então, se é só uma passar de 1,60m dos lados, ou se o produto superar ali 20kg, ou se sua maior medida superar 85kg, ela hoje não é aceita nos produtos. Tem alguns produtos com temperatura que não estão sendo aceitos também no Vuvilmty, que necessitam de temperatura. O Vuvilmty não aceita também nenhum produto fresco, né, fruta, tomate, não vender meu tomate, não. Congelados, não aceita. Produtos explosivos, não aceita. Então sim, pode ser que não tenha nenhum concorrente teu quando você for analisar, porque às vezes o teu produto não é aceito. Só que aí o teu jogo é de igual para igual, porque não é aceito, não é aceita e pronto, tá bom? Como é que você faz para participar do Fulfilm? Vai na página do Full, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para você solicitar a entrada no Fulfilme. Alê, demora, não demora. Aí eu tenho um benefício para quem é esse nosso aluno e cliente da consultoria. Manda pra gente essa informação, né? Os clientes da consultoria a gente já de forma automática e a gente tem uma fila para solicitar e tentar priorizar a entrada no Fulfillment. Lembrando que o decisor final, se a empresa está apta ou não para estar no Fulfillment, é o Mercado Livre. Meis no Fulfillment. O Mercado Livre por muito tempo liberou o MEI para estar também no Fulfillment. Hoje eles dão preferência em não ativar o MEI. Por quê? Porque a escala é muito rápida e, em alguns casos, quando o MEI vende muito de uma única vez, a sua inscrição está sendo bloqueada. Quando a sua inscrição é bloqueada, o que tem acontecido é essas notas travam os seus produtos comparados lá dentro. Então, eles estão dando preferência para quem já está num regime limitado ali para cima, para poder acelerar. Ale aceita lucro real, aceita presumido, aceita fabricante, aceita importador, aceita tudo dentro do full do Mercado Livre. E agora, não poderia deixar de falar um ponto muito importante que a gente já anotou também. Para quem tem vendas pelo fulfillment, sabe aquela antecipação que você paga 0.99% na data de hoje, né? Para antecipar o seu recebível do que você vendeu no dia, você já poder Sacar no mesmo dia para quem está no fulfillment e a venda do fulfillment libera um maior volume de antecipação. Então, pelas nossas contas, você consegue antecipar de 60% a 70% do seu valor da venda quando as vendas são em grande volume feitas pelo fulfillment. Muito mais do que pelo coletas, muito mais do que pelo ponto de envio, muito mais do que pelo Doc, pelo Shipping, que é o modelo de correios, né? Quando você envia com a etiqueta do correio tradicional do Mercado Livre. Outro fator importante é que sim, o Mercado Livre libera mais crédito para quem tem mais estoque e mais venda pelo Full. Aquele crédito, aquele empréstimo, não estou dizendo para você pegar, tá? Vai fazer a análise, mas se você conta com isso, estar no Full também é um diferencial competitivo para o seu negócio, tá? Então não tem como viver sem o Fulfillment, você precisa estar acelerando sempre no Fulfillment, a gente traz muito conteúdo sobre isso, você precisa aprender a montar os seus envios, a gente tem conteúdo sobre isso também, quando a gente olha principalmente a nível de alunos, que é uma aula bem longa ali direto. E é isso, não esteja fora do fundo. Se você gostou, dá o seu like aqui, né? inscreva-se no canal para poder receber mais informações e, principalmente, se você quer entender como é que a Universidade de Marketplace pode ajudar a tua empresa a alavancar, a organizar, a usar os caminhos corretos dentro do seu negócio nas vendas pelos marketplaces. aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe. Então, não marca bobeira, chama a gente, deixa a gente entender como é que a gente pode te ajudar. Um grande abraço, Fulfillment é o futuro, o presente. E já tá ficando até o passado, porque faz três anos que já existe. Valeu!